Oi, oi, eu sou o Dazai e, bom, esses dias tá tendo uma promoção na Steam que é de fim de ano E eu decidi comprar alguns joguinhos e um deles foi Sonic Lost World E como eu já gostava de Sonic Lost World, eu queria muito testar Então eu decidi testar em vídeo NOSCALTA DA PORRA Ah, NÃO DÁ, NÃO DÁ Meu controle não funciona. Ah, tá, tá desplugado. Meu Deus, funcionou. Eu de novo nesse canal. Uma aí avião barulhento. Caramba, velho, não... esse jogo. Esse jogo tá mais lindo do que eu pensava, mano. Que ó, pá, pá, pá. É, dá pra ficar na água. O Sonic se afoga. Oh, Deus, Sonic. Sonic que bolo perdida. Ai, velho, agora que entendi porque o do Quebbu falava que o Sonic parece uma patinete com boost. É, ela ai, olha aí, cara que lindo Bora, Sonic Caralho, que foto Eita porra, susto Cara, jogo lindo Ei, é, caiu, não importa, tô jogando Sonic, Lost, Lost perdido, mundo Sonic perdido o mundo Peraí, o que, que foi isso? Eu levo o dano ainda Que? Isso é muito ruim, eu morreu no tutorial Meu controle desconectou Cara, que isso? Que isso? Que isso, velho? Que susto Toma Tá, entendi Ei GG GG, Sonic. Quem mandou logo um break? Mano Vou zerar Que daqui? Sonic começa a dormir, velho. O que você fez, Sonic? Que isso? Isso tinha no jogo alguma atualização? Ficou tudo em preto e branco. Ah, que jogo foda. Olha isso, velho. Que maquinha lindo. Que isso? Ataque susto. Velho. É o bicho. Eu é sou idiota. Que, é aqui? Estou levei dano pro peixe. O que esse bicho faz? É aquele bichinho. Então. Eita! Uh, oh, ficou de noite, agora que eu vi. De Mano, pessoal uhum. um é foi de propósito para demonstrar com é que a tela é de game eu Porra, tô tão ruim assim, velho, em jogos eletrônicos. essa fase velho Já pula Pega aqui ó Pega, oh. Pega aqui ó Pega logo o bichinho Pá oh, Eita Eita oh. Ah velho Colocaram logo slime aqui Aqui ó Pá Aqui ó Já dribla Pá Driblado Que isso o Sonic é muito roubado Ele exige o nerf Logos pulo lá, tudo certinho, né? É uma hora que era pra dar. Esse não é esse? Dingle Bell. Dingle Bell, meus amigos. Ai, meu não uma é moeda vermelha. Peraí que eu tô no... Socorro! Ok, tá tranquilo. Por que sumiu o HUD? Chegamos no final. Tô muito bom. Eu tô gravando há 18 minutos. Eu joguei... Joguei um pouquinho, velho. Por que? Por que isso tá sendo gravado em outra hora? É porque eu gravei 15 minutos de vídeo. Eu peguei... E diminui aquilo para 4. Parei nessa fase, eu não joguei. Desde o ano passado, <risos> Peraí que eu tô pegando controle. Bora lá, bora lá. Por que tá lagando? Olha é do sonho. Bora. Por que desacelera aqui? Pô, chato. É meu Pá, pá. Bora. Vamos lá. Manda hora bagulho. Que isso? Não Mó da hora esse negócio aqui. Nossa, aí eu... é, o drible eu cara. Isso é só para quem sabe driblar pessoas. Moeda? Moeda. Nossa, eu não acredito. Acabei de cometer um grande pecado. Eu vou morrer. tá, tá chato, doido Peguei uma vida. Ok, segue. Oh, oh. O que acontece se eu não salvar nenhum animal da fase? O que será que acontece? Nossa, quase que minha vida. Minha vida passou diante dos meus olhos. Agora de novo, ele Você pensou que ia me pegar, mas não. Como é que faz o negócio de parkour? Desculpa, DM, não li as regras. por vamos lá aqui já vem aqui pra cá já já perto o atalho tudo bom em tem tenho 600 segundos sobrando tá ah, hum. vamos lá a física velho aí com meu deus nossa consegui que é isso? Não aconteceu? Nossa, o sabor parece horrível ah, é. Mosquitinho Morra, Mosquitinho Ah. Aaaaaaah velho Não é possível Por que não vai? Por que não vai? Oi, oi, bom? Tô <risos> espanhol, cara. Esse, esse vídeo ficou meio terminado do nada, mas é porque eu quero meio que recomeçar minha frequência. Eu não quero continuar no mesmo ritmo, sabe? Então eu decidi melhor cortar só e, tipo assim, já partir para outro projeto. Eu não tô planejando nada especial, mas eu sei que eu tenho que me reinventar, eu tenho que novas ideias. E é isso. E também acho que já tá quase 7 minutos de vídeo, então acho que já tá bom. I'm gonna make you